A criançada se divertiu aprendendo a fazer boas escolhas, no jogo que traz lições para a vida toda. Aí Ai, Eu ainda estou aprendendo ainda a jogar, mas é muito legal. Aprendi que o é certo é errado, obedecer os pais, fazer suas lições. As boas escolhas são sempre as melhores opções. O conhecimento, o esporte, o lazer e as más escolhas são os vícios são as drogas, o cigarro, o álcool, não é? e que a criança então deve se afastar desses vícios, porque através do conhecimento, ou seja, através da permanência da criança na escola, vai garantir um futuro melhor para a vida dela. O jogo foi feito há quatro anos, numa parceria entre a Justiça do Trabalho de Mato Grosso, Ministério Público do Trabalho e Sistema Fiente. Agora ele está em uma nova fase, uma nova versão foi lançada, que promete ainda mais diversão preocupação do TRT, sempre nessas parcerias conosco, é tratar de temas atuais da sociedade, problemas que nós realmente encontramos no dia a dia. E aqui a gente não só atende o trabalhador, o empregador, mas também fala um pouco para o futuro do nosso país, que são as crianças que estão aqui hoje. O jogo foi apresentado no Multiação, projeto social que completou neste mês seis anos. Dessa vez, o um mutirão foi no bairro Morada da Serra, em Cuiabá. Parceiros são fundamentais, porque eles que prestam serviço. E a gente foi agregando ao longo do tempo as parcerias também fora da saúde, que é importante, né? Por exemplo, o TRT tá conosco aqui e tá trazendo é, a possibilidade de quem não tem acesso à internet ou a games, enfim, para que essa pessoa possa ter opção, possa ser educado, possa perceber que existe outra opção na vida dele, que não é só aquela que ele tem no bairro. Além de aprender a se divertindo, os campeões ganharam camisetas do game. Muita ação, muita ação, é o um futuro em jogo cheio de diversão. Muita ação, muita ação, é o um TRT, parceiro da multiação.